Olá pessoal, terceiro passo para você mudar a sua carreira, nesse vídeo tem vinheta, roda a vinheta Vamos lá, terceiro passo para você mudar a sua carreira, terceiro Se você não viu o primeiro e o segundo vídeo, recomendo que você entre aqui em algum lugar, vai ter aí disponível para você acessar essa playlist. Essa playlist chama Sua Carreira. E aqui eu vou passar os sete passos para você mudar a sua carreira. Então vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é começar um trabalho paralelo ou famoso Plano B. Eu sempre recomendo que a gente direcione a nossa energia, o nosso foco para o Plano A, né? Nosso Plano Primeiro Plano. Mas, qual que é a diferença do passo 1 um e 2? Passo 1 um e 2, eu estou me referindo a um trabalho CLT, que você já tem, já desempenha e você uh, quer mudar de empresa ou quer mudar de área ou função. No passo 3, eu recomendo... Por que, que eu estou falando plano B? Porque eu estou recomendando que você empreenda, que você tenha a sua consultoria, assessoria, enfim, não sei o que, que você quer ter, mas que você faça isso mantendo o seu emprego atual, calma, mantenha seu emprego atual, né? todo dia, horário comercial, e faça trabalhos freelancer para essa outra esse outro objetivo profissional, esse novo rumo profissional que você quer, que você quer direcionar a sua carreira. Então, primeiro você adquire as habilidades que você precisa para atuar nessa nova área, e aí você faz um trabalho freelancer, né? É uma forma muito interessante de você começar, ou seja, um trabalho part-time né, que você pode fazer à noite ou aos fins de semana, porque, obviamente, durante a semana e horário comercial, você está trabalhando no seu plano A, uh, mas aí, em paralelo, você pode trabalhar o plano B para se preparar para essa mudança, né, para esse novo rumo profissional que você deseja. E aí, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uh, dicas de sites para que você procure um trabalho freelancer, tá? vou deixar no link aqui na descrição você clica lá tem outras informações interessantes dentro desse link outras dicas tá é, e também dos sites onde você pode fazer um trabalho como freelancer então como eu disse essa é uma série de sete passos para você mudar a sua carreira esse é o terceiro passo tem o primeiro e o segundo recomendo que você assista se você gostou desse vídeo curta inscreva-se, tem um botão aqui em algum lugar também da tela para você clicar. Fique à vontade para entrar em contato comigo, tem meus contatos aqui, redes sociais e tudo aqui na descrição do vídeo. Ou se você estiver no meu blog, no meu blog tem lá o meu contato no LinkedIn e outras redes sociais. Fique à vontade para entrar em contato comigo, para a gente conversar. Legal? Forte abraço, até o próximo vídeo.